Dia 9 de janeiro de 2023, uma senhora passando mal, estamos aqui dentro da sede da Polícia Federal, 10 h da tarde, ninguém forneceu almoço para nós, nem lanche, nada, estamos uh, tipo, encurralados, reféns é a palavra, desde as 7 horas da manhã, a hora que avisaram que era para nós se dirigir lá ao fundo do quartel, que teriam os ônibus nos esperando, estamos aqui.